Oi gente, beleza? Aqui é o professor André no canal Matemática Chata trazendo para você mais uma questão em trigonometria, é, trigonometria, lei dos senos, vamos visualizar isso aí. Tranquilo? Então preste bem atenção nas orientações que o professor André tem para você aqui no canal Matemática Chata. E claro, vai te inscrevendo, vai curtindo e comentando bastante o nosso canal. Tranquilo? Vai curtindo já o vídeo. Já curtiu? <risos> e vai te inscrevendo. Então, no triângulo ABC da figura vamos calcular BC e AB. Os lados BC... E o lado AB, beleza? Vamos lá? Eu já desenhei aqui o triângulo, né? Já para a gente fazer esses cálculos. Você está ligado que na lei dos senos a gente vai trabalhar com a proporcionalidade dos ângulos, beleza? Vamos lá, preste atenção. Eu tenho aqui, ó, nesse desenho, ele quer que calcule o quê? O BC e o AB, Tá? Então eu tenho um C aqui, eu vou colocar desse lado aqui valendo C. Czinho Eu tenho um A aqui, vai ficar valendo Azinho, beleza? E claro que o meu Bzinho vale 6, tranquilo? Beleza, gente? Nós temos o ângulo do vértice B medindo 30 graus. Nós temos o ângulo do vértice A medindo 45 graus. E o ângulo do vértice C? Ora, a soma de todos os ângulos é claro que será igual a 180 graus, beleza? Então, eu tenho aqui 45 mais 30 dá 75. 75 para 180 é 105, beleza? Então, aqui é 105 graus. Tá tranquilo? Eu preciso dessas informações. Gente, para você identificar... É, os cálculos relacionados à lei do cosseno, ele vai te dar geralmente isso, ó, dois ângulos e um lado. Às vezes ele te dá apenas um ângulo e o valor de dois lados. Tá beleza? Tranquilo? E daí, então, quando tem assim os dois lados e apenas um ângulo, tu pode passar uma perpendicular aqui, ó. Aí tu forma assim, né, um triângulo retângulo, dois triângulos retângulos, o que vai facilitar bastante, né, visto que nós já estudamos lá os estabelecimentos de seno, cosseno e tangente. E, claro, antes de tudo, antes de mais nada, o Teorema de Pitágoras, sem falar de semelhança de triângulos, beleza? Então, vamos lá. Vamos calcular isso aqui, né? Ele quer o BC e o AB. Então, gente, eu tenho o quê? que aqui ó, eu tenho em oposição ao ângulo A do vértice A, eu tenho um azinho. Então, isso aqui, esse azinho, né, é é o seno de 45 graus, tá? É o, o lado oposto ao ângulo de 45 graus. Então, eu vou colocar aqui A sobre o seno de 45 graus. OK? Isso é igual a aqui o C Vai ser Czinho oposto ao ângulo de 105 graus. Então, isso é Czinho sobre o seno de 105 graus. Isso é igual... Agora, aqui eu tenho ó, o B, ó, o ângulo B mede 30 graus. E o Bzinho é igual a 6. Então, é 6 sobre o seno de 30. Então, eu tenho que 6 sobre o seno de 30 graus. Ok, gente? Tranquilo? Beleza? É isso aí. É isso aí. Veja, proporção, ó, proporção, razão, proporção, tá? proporções, beleza, tranquilo? Então, a gente vai trabalhar uma e outra proporção. Então, aqui eu tenho já com o numerador valendo 6, né? eu vou trabalhar as outras, o A, o C, tranquilo? Vamos lá, vamos ver isso. Então, eu tenho que 6 sobre o seno de 30 graus, isso vai ser igual a 1 sobre 2, é igual, escolhe aqui A ou B ou A ou C. A C, A C. Eu vou escolher logo mais fácil, que é 45. Então, aqui é A sobre o seno de 45, que é raiz de 2 sobre 2. Beleza? Tranquilidade? Então, vai ficar assim. Isso vai implicar que... Vou pegar o raiz de 2, raiz quadrada de 2 sobre 2, passo multiplicando 6. Então, 6 raiz quadrada de 2 sobre 2 sobre 1 meio. Beleza? Isso vai ser igual a A. Tranquilidade, vai ser igual a A, tá? Então, eu vou implicar aqui que 6... Aqui eu tenho 2 e 2, então eu já corto já aqui. Então, 6 raiz de 2 sobre 1. Então, A vai ficar aqui 6 raiz de 2. Tranquilo? Tranquilo. Ele disse que a questão é o quê? Em metros, não sei. Eu vou botar centímetros aqui. Centímetros, 6 centímetros. E aqui, 6 raiz de 2 centímetros... Ora, o A está representando quem? O CB. Então, CB é igual a 6 raiz de 2 centímetros. Beleza? Então, meu CB aqui vale isso. Tranquilo? 6 raiz de 2 centímetros. Ok? Então, vamos calcular agora o Czinho. Eu tenho que C sobre o seno de 105 graus é igual a 6 sobre o seno de 30 graus. Beleza? Isso vai ser o quê? Quem é o seno de 105? Eu vou usar a calculadora aqui, tá? Rapidez. Vou usar a calculadora. Só um instante. Então, tenho aqui o seno de 105 que é igual a 0,9659. 0,9659. Então, C sobre 0,9659. É igual a 6 sobre 1 meio. Beleza? Então, vamos lá. Eu vou pegar esse número e passar multiplicando 6. Então, vou implicar que C é igual a 6 vezes 0,9659. Ok? Sobre 1 meio. 0,5, né? Então, vai ficar aqui 6, que C né, é igual a 6 vezes 9,54. 6 vezes 5, 30. Com 5, 35. 6 vezes 6, 36. Com 3, 39. 6 vezes 9, 54. Com 3, 57. 5,7954. Isso dividido por 1 meio. Isso vai implicar que C é igual a 5,7954 vezes 2. Tá beleza, gente? Então, C aqui vai ser igual a 2 vezes 4, 8. 2 vezes 5, 10. 2 vezes 9, 18. 1, 19. 2 vezes 7, 14. E 1, 15. 2 vezes 10. 2 vezes 5, 10. E 1, 11. Então, deu 11,59 ou 11,6 aqui centímetros. Beleza? Então, essa é a medida C, o valor de Czinho. E Czinho é AB. Czinho é AB. Então, meu AB é igual a 11,59. Tá, beleza? 11,6. Então, fica assim. Vou juntar tudinho aqui. AB é isso aqui. E CB é igual a raiz 6 raiz quadrada de 2 centímetros. Beleza, gente? Tranquilidade. É isso aí. Eu espero que você tenha curtido, espero que você tenha gostado dessa questão. Tá ok? 11.59. Vamos para a próxima questão. Muito bem, gente, vamos continuar agora com a segunda questão, né? Segunda... Para resolução, tá? Em lei dos senos, aqui em trigonometria, no canal Matemática Chata. Vai curtindo aí, vai te inscrevendo no canal e vai comentando pra caramba, beleza? Então, no triângulo ABC são dados, né? Ângulo B igual a 60 graus. Ângulo C igual a 45 graus. E o lado AB medindo 8 centímetros. Determine o comprimento do segmento AC, que é o lado AC, tá? Então, posso colocar até aqui, a segmento AB. Igual a 8 centímetros. Então vamos lá. Vamos desenhar esse, esse triângulo. Vou desenhar aqui esse triângulo. Né? É manual, né? Não... você vê que isso é um triângulo, tá? Parece ter um triângulo no deserto, né? Cheio de dunas. Cheio... Então vamos lá. Quem é... Quem é o ângulo de 45 e o ângulo de 60? Vê bem, aqui não pode ser 45. Aqui pode ser 60. E aqui é 45, tá? Vou estabelecer assim, beleza? Então, vamos lá. Então, se aqui é 60 e aqui é 45, 60 mais 45 dá 105. Então, aqui o ângulo é de 75 graus, beleza? Tranquilidade. Então, ele diz que... O vértice C mede 45, então aqui é C, ângulo C. E o vértice B, né? ângulo B mede 60 graus. Ok? E claro, A e B, claro que aqui é o A, o AB mede 8, ok? Então é assim que a gente vai fazer esse triângulo. É assim que nós vamos calcular o seno aqui, tá? Os senos, né? aqui. Então, aqui é C, aqui é A, aqui é B, vou dizer que esse lado é B e esse lado aqui é o. Azinho, bezinho e Azinho. Beleza? Tranquilo? Então, vamos estabelecer essas medidas aqui. Vamos lá pelo C. O C é igual a 8. Czinho é igual a 8. Tá? Então, vai ficar aqui 8 sobre o seno de 45. Porque é o lado oposto ao ângulo de 45. Então, você visualiza o ângulo e vê quem está em oposição ao ângulo. Ó, o lado 8. Eu tenho aqui AC representando B, tá? então vou colocar em vez de botar bezinho, vou botar o AC logo. AC, que ele quer que a gente estabeleça, determine o comprimento AC. Então a gente vai calcular logo AC. A gente precisa calcular BC? Não. Ele não está pedindo isso, ele está querendo que a gente calcule AC. Então vai ser o AC. Quem é o ângulo AC? Quem é AC? AC ó, é essa criança aqui. Então, quem é o oposto Olha, 60 graus? AC é oposto ao ângulo B, o ângulo de 60 graus. Então, aqui é seno de 60 graus. Beleza, gente? Tranquilo? Então, eu tenho o seno de 45. Então, aqui, ó, 8 sobre o seno de 45 é raiz quadrada de 2 sobre 2. Isso é igual a AC sobre quem? O seno de 60. Quem é o seno de 60? Raiz de 3 sobre 2. Raiz quadrada de 3 sobre 2. Beleza? Então, eu vou pegar isso aqui e passar para cá. Então, raiz quadrada de 3 sobre 2 multiplica 8. Então, vai ficar 8 vezes raiz quadrada de 3 sobre 2 sobre raiz quadrada de 2 sobre 2. Beleza? Tranquilo? Isso tudo é igual a AC. Então, gente, eu tenho... Corta aqui, corta aqui, ó, os dois aqui. Fica 8 raiz quadrada de 3 sobre a raiz quadrada de 2 é igual a AC. Tá? Então eu vou agora racionalizar isso aqui ó, Porque eu não posso deixar esse radical aqui embaixo Então 8 raiz quadrada de 3 vezes a raiz quadrada de 2 Sobre raiz quadrada de 2 vezes a raiz quadrada de 2 Tudo isso é igual a C, Tá bom? Então ficou que 8 raiz quadrada de 3 vezes 2, 6 A gente vai pegar esse 2, joga aqui para dentro do radical de 3 Fica 3 vezes 2, 6 8 raiz quadrada de 6 E aqui 2 vezes 2, 4 raiz quadrada de de 4, vou, vou colocar, acho que eu vou mostrar isso para vocês. Eu tenho aqui, aqui 8 raiz quadrada de 3 vezes a raiz quadrada de 2 sobre a raiz quadrada de 2 vezes a raiz quadrada de 2. Eu vou pegar, isso vai ficar assim aqui, 8 raiz quadrada, vou pegar esse 2 e vou juntar os radicais, aí vai ficar 3 vezes 2. Sobre, aqui, a raiz quadrada de 2 vezes a raiz quadrada de 2, vai ficar a raiz quadrada de 2 vezes 2. Beleza, gente? Então, ficou aqui 8 raiz quadrada de 6 sobre a raiz quadrada de 4. Isso vai ser igual a 8 raiz quadrada de 6 sobre 2. Tranquilo? Vai ficar assim. E que é a resposta que vai se dar aqui. Sobre 2 é igual a C. Então, 8 dividido por 2, 4. 4 raiz quadrada de 6 é igual a C. Né? Ele diz o que? Ele fala centímetros? Vou colocar centímetros aqui, tá? 4 raiz de 6 centímetros. Beleza, pessoal? É assim que a gente vai resolver essa primeira questão, tá bom? Vamos para a próxima questão. E aí, gente, vamos lá? Continuando aí a resolução de questões aqui no canal Matemática Chata com o professor André. Então, na terceira aí, é, resolva o triângulo ABC retângulo em A com hipotenusa de medida 5 centímetros e ângulo B de 35 graus Então é um triângulo retângulo ó. A gente vai desenhar aqui o triângulo retângulo Certo Então está aqui o triângulo retângulo Onde eu tenho aqui o retângulo em A E B mede 35 graus aqui ó, Tenho 35 graus aqui no ângulo B Certo E cadê a... Resolvo o triângulo ser Triângulo em A, retângulo em A Hipotenusa medindo 5 centímetros né? E aqui vai ser o ângulo C o qual eu tenho que 90 mais 35, né? 90 mais 35 vai dar 125, né? 125, tá faltando o quê? 55 aqui, né não? 55 graus, beleza? Então já estabelecemos aí a medida em graus, certo? Desse triângulo. 35, 55 e 90. Beleza? Tranquilo? Então eu tenho aqui, aqui 30 30 mais 50 vai dar 80 mais 10, 90. 90 mais 90, 180. Beleza? Agora a gente vai estabelecer os ângulos aqui quanto aos lados opostos, que são os senos, tá? Eu tenho aqui ó, que o ângulo B mede 35 graus, o vértice, né? O vértice do ângulo B mede 35 graus. Tá? Eu vou vou chamar o lado oposto de bezinho tá? Então aqui bezinho E aqui eu tenho o vértice de C certo, que mede ângulo de 55 graus, eu vou chamar esse lado AB de Czinho, tá? Então AC bezinho, AB cezinho. Tranquilo? Eu tenho aqui, ó, CB ou BC, que é o meu azinho, né, que está relacionado ao ângulo de 90 graus vértice A, beleza? Então ver bem, gente, eu tenho aqui, ó, que em oposição ao vértice A, o ângulo de 90 graus, eu tenho cinco. 5 dividido pelo seno de 90 graus, ok? Em oposição aqui, ó, observa o lado sobre o ângulo, beleza? Isso aqui é uma proporcionalidade entre ângulos. Olha o bezinho aqui, vai ser B sobre 35 graus, sobre o seno de 35 graus, tá? Então vai ficar seno de 35 graus aqui. É igual ao C, C, Czinho, sobre o ângulo de 55 graus. Então é Czinho... Relacionado aos vértices e aos ângulos, é seno de 55 graus. Beleza? Tranquilo? E agora, quem é aqui, ó, 5 sobre o seno de 90? Quem é o seno de 90? seno de 90 é igual a 1, então aqui vai ser 5 sobre 1, é igual. Quem é o seno de 35? Já o seno de 35, eu vou usar aqui a calculadora, você pode usar a tabela, tá? Seno de 35, eu vou colocar aqui, ó seno de 35 você pode usar a tabela tá eu estou sem ela aqui no momento aí eu tenho a calculadora em mãos eu tenho que o valor de seno de 35 é 0,573 é o mesmo valor que vamos encontrar na tabela beleza então b é igual a 0,5735 é ok isso é igual a C de seno de 55 então, Czinho, seno de 55, eu vou colocar aqui na calculator também. Então aqui eu vou calcular 55. Eu tenho 0,8191. OK? Então aqui vai ser 0,8191. Beleza? Tranquilo. Eu estabeleci esses valores. Agora ver bem. Eu tenho aqui a B e C são os lados que eu não conheço. Ó, oh, o meu C é um AB e o meu, meu bezinho é o AC. Então eu tenho que saber quais valores, certo? Em centímetros desses lados, tá? Então vamos lá. Eu tenho que o seno de 90 graus é 1. E o 5, né? A hipotenusa sobre 1 é o próprio 5. Veja, visto que eu já tenho esse número aí estabelecido desse lado, eu vou fazer isso: que 5 será igual. Eu vou pegar o B ou C aqui para efetuar o cálculo. Então, eu vou pegar o B primeiro, né? Para calcular o meu lado AC. Tá? o meu lado AC então tá aqui ó, que B sobre 0,5735 ok vou passar esse valor multiplicando 5 então vou implicar que B é igual a 5 vezes 0,5735 uh, okay? então B será igual 5 x 5, 25, vai 2, 5 x 3, 15, com 2, 17, 5 vezes 7, 35, com 36, 5 x 5, 25, com 3, 28, 2, 28, 2,8675, ok? 2,8675 centímetros, beleza pessoal? Tranquilidade. Agora vamos calcular o C. Então, 5 mais uma vez é igual a C sobre... Aí eu tenho 0,8191, 0,8191. Isso vai ser igual a C igual... Né? Implica que C é igual a 5 vezes 0,8191. C será igual 5 vezes 1, 5. 5 vezes 9, 45. 5 vezes 1, 5 com 4, 9. 5 vezes 8, 40, com 4, é... 9, ah, 5 vezes 8, 40, né? Que é 4, 4,0955, beleza? Então, meu Czinho é esse aqui em centímetros, beleza? Então, vamos lá. Bem, estabelecemos aí os lados agora. B vale 2,8675 e o C, 4,0955. Tá? Então, vamos calcular o que agora? A área do triângulo. Então, nós sabemos que a área do triângulo é igual a B vezes H sobre 2. Não é isso? Base vezes altura sobre 2. Tá? Então, nós temos a base que vale 4,0955 vezes... A altura, que é 2,8675, tudo isso dividido por 2, tá bom? Então, isso vai ser igual o quê? Que a área do triângulo é igual. Aí eu tenho isso aqui, ó. Vamos calcular na calculator, né? Então, vamos usar a calculator. Vamos lá, na calculadora, deixa eu botar aqui na luz, pronto, deixa eu ver. 40955. 4.0955 multiplicado por 2.6 meia é, tá bem invisível aqui né bem chatinho dois é, 2.8675 oito meia sete dois pronto olha aqui confere isso vai ser igual ó. 11,743 Então eu tenho que 11,743 Dividido por 2 Dividindo isso por 2 Eu vou ter 5,871 Ok? Mas se eu reduzir esses números 11,743 11,743 Dividido Dividido por 2, eu vou ter 5,8715. Melhor assim, 5,8715 centímetros quadrados. Beleza, pessoal? Tranquilidade, eis aí a resposta, tá? 0,87 centímetros quadrados. Beleza, se você quiser medir o perímetro, é só somar tudo isso aqui que vai dar o perímetro. Beleza? Aí 5. Vai ser 5. Vamos ver isso. Vamos calcular aqui. Vai dar 5. 5 mais 2,86. É, vamos botar 2,87. Mais 2,87. Certo? Mais 4,09. Mais 4,09. Ok? Ora, o perímetro... Vai dar igual a 11,96 centímetros, tá? Então ficou que 2P é igual a 4,09 mais 5 mais 2,86. P, né? Vou colocar P é igual a 11,96. 11,96 centímetros, que dá... 12 centímetros, praticamente. Aproximadamente 12 centímetros, tá bom? Eu espero que vocês tenham curtido aí, tá? Puxa, a maior festa, dá para sentir daqui a maior emoção nessa questão, beleza? Mais uma questão resolvida aqui no canal Matemática Chata, gente. Vamos lá, animação, animação. Vai te escrevendo, vai curtindo e comentando aí o que tu achasse dessa questão, beleza? É trabalhosa, não, é não? Trabalhosa pra caramba, não? Então, vamos para a próxima questão. Vamos lá. Então gente, vamos nessa, vamos continuar com a resolução Agora na quarta questão, determine a medida do ângulo X Vai se inscrevendo aí no canal Matemática Chata Vai curtindo de montão, comenta aí pra caramba, beleza? Faz maratonas de nossos vídeos Então vamos lá, vamos desenhar mais uma vez esse triângulo aqui, tá? Não foi bem isso que eu queria desenhar Eu vou fazer outra aqui, tá? Muito bem. Tem um lado medindo A raiz quadrada de 2 e o outro lado medindo A, certo? Tem um ângulo de 45 graus aqui, certo? E ele quer descobrir que ângulo é esse aqui, tá? Ele quer descobrir que ângulo é esse. Então, gente, a gente vai fazê-lo dessa forma, tá? Então, nós temos esse ângulo de 45 graus, mas nós não conhecemos esse, o qual nós devemos descobrir, e também não sabemos qual é este ângulo, não é? Então, gente, para facilitar, eu vou passar uma reta perpendicular ao maior lado aqui, tá? Ele vai formar um ângulo de 90 graus aqui com, com esse lado aqui. Claro, vamos nome, é, denominar os vértices. Aqui vai ser o vértice C. Esse será o vértice A e aqui é o vértice B, beleza? É o vértice B, beleza? Então vamos lá. Nós temos que os lados, né? o segmento AC mede A raiz quadrada de 2. O segmento AB mede A. Qual será o valor do segmento BC? Hum? Ver bem, neste segmento que eu coloquei aqui, eu vou denominá-lo de AH, ok? Agora preste bem atenção. AH, ele será o lado oposto ao ângulo de 45 graus. Ok? AH é seno de 45 graus. Vai ser seno, vai ficar oposto ao seno de 45 graus aqui. Então, vai ficar assim, ó. Vê que AH sobre quem? Sobre, sobre o Azinho aqui, ó. Que é a hipotenusa, beleza? Então, isso vai ser igual igual ao seno de 45, 45 graus, ok? Onde h AH será igual a a vezes o seno de 45 graus, beleza pessoal? Tranquilo, ver, determinei, estabeleci isso aqui, tá? Agora vamos visualizar esse outro triângulo retângulo aqui. Analisa. Eu não sei que ângulo é esse, tá? Bem, mas eu posso definir uma coisa aqui, que se esse ângulo é 45 e aqui é 90 graus, então esse ângulo também é de 45 graus. Pronto, já facilitou bastante para que nós descobramos qual é esse outro lado do ângulo, né? Então aqui eu tenho 90 graus e aqui eu tenho esse ângulo que eu também não conheço, né? Eu não posso definir aqui. Né? Que ângulos são estes? Mas eu vou chamar esse ângulo aqui de alfa e este aqui de beta. Beleza? Alfa e beta, ok? É assim que se escreve, tá? A representação de ângulos no, nos seus signos é com letras gregas, minúsculas gregas, tá? Então vamos lá. Eu tenho também aqui ó, o lado H, AH, certo? Que está em oposição, que está em oposição... A ao ângulo alfa. Gente, professor, e o ângulo beta? Eu não posso usar não? Não. Não, o ângulo beta não. Porque assim seria, em relação a este ângulo, o beta né, seria adjacente. adjacentes é para cossenos. A gente está trabalhando com senos, beleza? Então, aqui é seno de alfa. Então, AH sobre, olha a hipotenusa, A raiz quadrada de 2. Então, vai ficar aqui AH... Sobre a raiz quadrada de 2 será igual ao seno de alfa. Beleza? Onde H AH será igual a a raiz quadrada de 2 seno de alfa. Beleza, pessoal? Seno de alfa. Então, gente, eu tenho que H AH é igual a a seno de 45 graus. E assim, assim como H, AH, né, também é a raiz quadrada de 2 vezes o seno de alfa. Beleza? Então, a gente vai igualar que é, A seno de 45 graus é igual a raiz quadrada de 2 seno de alfa. Beleza? Beleza? Então, eu vou pegar o quê? Vou passar os senos dividindo esses valores aqui, tá? Então, vai ficar aqui A é dividido pelo seno de alfa. É igual... A, a raiz quadrada de 2 dividido pelo seno de 45 graus, ok? Então isso vai ficar o quê, gente? Vamos agora simplificar isso aqui, tá? A sobre alfa, certo? Será igual a A raiz quadrada de 2 sobre A raiz quadrada de 2 sobre 2, beleza? É o seno de 45 graus, não é não? Raiz quadrada de 2 sobre 2. Todo tomando uma bebidinha quente. Que delícia. E tá chovendo. Então, vamos lá. Vamos trabalhar aqui. Então, eu tenho... Eu tenho aqui... Essa resolução para fazer. Observa, fica olhando, tá? Eu vou jogar ela o lado de cá. Vou implicar para cá. Eu vou jogar o alfa para cá. E todos esses números aqui, eu jogo tudo para o lado do A. Tá bom? Então vamos lá. A. Vou pegar a raiz de 2 sobre 2. Multiplico pelo A. Certo? Divido por A raiz quadrada de 2. Isso tudo vai ser igual a quem? A alfa. Beleza? Vai ser igual a alfa, porque eu peguei o alfa e joguei para cá. Multiplicando A raiz quadrada de 2... E ela já escapuliu, veio aqui para baixo. Então, vou jogar para cá, tá? O a raiz quadrada de 2 sobre 2, certo? Vou pegar aqui essa fração, né? Que é a raiz quadrada de 2 sobre 1, e vou inverter aqui, ó. A raiz quadrada de 2, beleza? Tudo isso é igual a alfa, ok? Tudo isso é igual a alfa. Tá vendo isso aqui? Tá vendo isso aqui? Olha a raiz quadrada de 2, a raiz quadrada de 2 corto um com o outro ficando assim, 1 um sobre 2 é igual a alfa então o seno de alfa aqui é 1 um meio e para que o alfa seja igual a 1 um meio, esse ângulo mede então 30 graus então alfa é igual a 30 graus ok? então aqui, alfa é igual a 30 graus o seno de alfa é igual a 30 graus. Então, se o alfa aqui é 30 graus, mais 90 dá 120, então eu só preciso que beta seja 60 graus, ok? Então, alfa, vou botar aqui, alfa igual a 30 graus, beta igual a 60 graus, ok? Então, aqui 30, 30 mais 60. Vai dar 90 graus, ok? Então se eu tenho 60 mais 45 Então eu tenho aqui 5 e aqui 10 Então esse ângulo A mede 105 graus Beleza? 105 graus Tranquilo, gente? Essa aí é a resposta Ele quer saber a medida do ângulo X O ângulo X, ele mede aí 105 105 graus, beleza? Eu não vou riscar porque é, isso vai ser apresentado em sala, tá bom? Vamos lá. Então, vamos para a próxima questão, questão de número 5. Vou até ler aqui para depois relê-la em seguida, tá? Olha, no triângulo ABC da figura, determine as medidas do segmento AB e segmento BC, beleza? Então vai aí, já te preparando, já vai resolvendo essa questão aí. Para que quando eu chegue, eu já confirme contigo a tua resposta, beleza? Vamos lá, vamos para a próxima questão. Pronto, vamos lá para a quinta questão, beleza? Aqui no canal Matemática Chata com o professor André. Vai curtindo, vai comentando e te inscreve no canal. No triângulo ABC da figura, determine as medidas do segmento AB e BC, beleza? Então temos aí, ó, já fiz aqui um outro desenho, né? dessa questão e a gente vai trabalhar esses ângulos aqui junto com esse ladinho que ele deu um lado aqui para gente ó ok então quem é esse ângulo aqui tá a gente vai somar aqui ó o 14 mais 140 eu já somei e cheguei à conclusão que para dar 80 só precisa de 26 graus beleza então esse ângulo aí é de 26 graus tá bom então vamos lá Formular certo as razões que precisamos para que formemos aí as proporções angulares. Né? Então vamos lá. Eu tenho é, os senos aqui, os senos, ver bem, o, o lado BC, o lado BC ele está em oposição ao ângulo de vértice A, que é de 14 graus. Então eu vou colocar aqui BC sobre o seno de 14 graus, ok? É igual, ora eu tenho AC medindo 12 e o ângulo em oposição a ele, ó. O ângulo em oposição a esse lado AC é 140 graus, então eu tenho que 12 sobre seno de 140 graus é igual. Agora eu tenho quem o lado aqui é AB em oposição ao ângulo de 26 graus, que é do vértice C. Então, AB sobre o seno de 26 graus, tá bom? Beleza? Tranquilo? Olha aí, formamos aí, certo? As razões para estabelecermos né, as proporções ou a proporcionalidade entre os ângulos, tá bom? Então, vamos nessa. Vamos verificar... Quem é o seno de 14 graus? Gente, eu vou utilizar aqui a minha calculadora, certo? Eu não estou com a tabela no momento, né? Vai demorar um pouquinho para abrir para encontrá-la também. Mas você pode usar a calculadora científica para efetuar esses cálculos, para definir quem é seno de x, seno de b, enfim. Dos valores que vão se apresentando aí nas suas, nos seus cálculos, tá? Nas questões. Claro que você não vai utilizar a calculadora a não ser... Que seja autorizado, né? No entanto, as questões elas serão apresentadas, se necessário for, com os ângulos certo? necessários para a resolução de qualquer que seja a questão, tá? Que seja ali aplicada. Então, eu quero seno de 14. Seno de 14 graus é igual a 0, 2, 4, 19. Então, eu tenho que BC sobre 0, 2, 4, 19 é igual... Eu tenho 12 aqui, ó. 12 sobre o seno de 140. Então, nós vamos aqui na calculator né, acrescentar um zerinho. Acrescentar um zerinho aqui. Epa. Um zero. E dá 0,6427. O seno de 140 graus. Agora vamos para a B que está sob o seno de 26 graus. O seno de 26 graus é 0.4383. Agora, visualiza aí, gente. Nós temos aqui o 12 sobre 0.6427. Nós temos as outras razões... Onde eu não conheço os lados, mas a gente vai utilizar essa aqui para descobrir tá? um ou outro. Então, vamos começar pelo lado BC. Então, eu tenho que 12 sobre 0,6427. Ok? Vou pré aproximar a mão um pouquinho. certo? É igual a BC, BC sobre 0,24119. Gente, eu vou pegar esse número e passar multiplicando 12. Tá? Quero salientar que eu vou utilizar a calculadora para que o cálculo saia com muito maior velocidade, visto que nós sabemos né, efetuar a multiplicação de um número racional por um número natural. Não é? Então, vamos lá. Isso vai implicar que 12 vezes 0,2 4,119 sobre 0,6427 é igual abc ok é igual a bc então vamos lá para a calculadora eu tenho aqui 12 vezes 0.2419 é igual então tem aqui ó 29028 2,9028 sobre 06427 é igual abc ok é igual a bc então esse número esse número né esse número dividido por 0.6427 é igual a 4 4,5165 que é igual a bc eu vou colocar aqui em centímetros tá centímetros é igual a bc então bc vale 4,5165 4,5, OK? Tranquilo? Mas observa esses quatro números aqui, tá? Que foram considerados. Eles vão fazer parte do cálculo, tá? Vamos agora calcular a B, né? Vamos calcular AB. B. Então tenho que usando, utilizando 12 sobre 0,6427 é igual a AB sobre 0,4383, tá? Onde eu vou pegar esse valor aqui e multiplicar com 12. Então, implica que 12 vezes 0,4383 sobre 0,6427 é igual a AB. Tá, beleza? Então, vamos lá, vamos calcular isso aí. Estou calculando já, tá? 12 vezes 0, 4383 é igual a tá aqui a 5,2596 sobre 0,6427 é igual a b Então esse número dividido por 0.6427 é igual a 8,1 836 centímetros é igual a AB. Então a B mede isso aí. 8,1836, tá ok? Centímetros. Bem, é isso aí. O que mais a gente tem que fazer? Hum? É isso. É isso. Então, BC. BC mede. 4 Mede 4,5 né Deixa eu ver aqui 4,5 Vamos considerar dessa forma E AB mede 8 Mede 8, né? 8 aproximadamente Ok? Beleza pessoal? Tranquilidade? Então é isso aí Eu espero que vocês tenham notado percebido Volta o vídeo aí, certo? Para rever esses cálculos, tá bom? Vai conferindo aí, vai verificando como é que eu estou fazendo, certo? Ó, é a operação com a proporcionalidade de razões dos ângulos, tá? Observa aí, ó, que eu estou descobrindo os lados utilizando ó, os senos no denominador, né? Na consequência aí, beleza? Vamos lá. Vamos para a próxima questão. A próxima questão é a de número 6, né? Ela é a é a questão que diz encontre os ângulos B e C de um triângulo ABC em que o ângulo A é igual a 15 graus. Beleza? Vamos nessa, vamos para a próxima questão. Então, gente, vamos aí agora para a sexta questão, né? Do exercício aqui, vamos para a sexta questão, É né, Um exercício muito prático, né? Muito fácil, né, de uma didática super interessante, né? Uma desenvoltura é um desempenho marcante, sei lá. Vamos lá. Encontre os ângulos B e C de um triângulo ABC em que o ângulo A é igual a 15 graus. né? O ângulo A é igual a 15 graus. O seno de B é raiz de 3 sobre 2. O seno de B é raiz de 3 sobre 2. E seno de C a raiz quadrada de 2 sobre 2. Em seguida, determina a medida do lado AB, sendo AC 3 centímetros. Vamos lá, vamos desenhar. Quem conseguiu, né? Quem conseguiu fazer já esse triângulo aí? Já conseguiram? Tentaram fazer esse triângulo? É massa esse triângulo para fazer, tá? Então vamos lá, vamos ver. Ele diz que o ângulo A tem 15 graus. Né? O seno de B, raiz 3 sobre 2. E o seno de C, raiz quadrada de 2 sobre 2. Ora, raiz quadrada de 2 sobre 2 é ângulo de 45 graus. Seno de B... Raiz 3 sobre 2 é ângulo de 60 graus, tá bom? Vamos visualizar isso aí. Ele diz que o AC mede 3 centímetros. Vamos ver. Vamos ver isso aí, bora? Bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora. Então, bora, bora. Vamos lá. Eu vou usar um transferidor, tá? Um meio transferidor aqui. Vou traçar a base desse triângulo, tá? Esse triângulo eu vou mostrar como a gente vai fazer. Digamos que aqui sejam os pontos de vértices, tá bom? Então vamos medir o ângulo de 45 graus. A partir desse ponto aqui, ó, nessa reta, a gente vai visualizar a medida 45 graus, tá? Ou a medida 15 graus, Ok? Então 15 graus, tá aqui ó, 10, 15, tá bem aqui ó, a gente vai e coloca um pontinho bem aqui, tá? E claro, a gente vai ó, faz isso assim ó, e já passa uma retinha bem suave aqui, tá? Agora nós vamos encontrar o ângulo de 45 graus, ok? Ok? Eu tenho 10, 20, 30, 45. Tá aqui, ó. 45 graus. Tá aqui. Marquei. Vem aqui no pontinho, ó. Bota no pontinho e... e risca até aqui. Pronto. Fiz o triângulo. Beleza? Então, gente, eu tenho aqui o ângulo de 15, né? Como eu coloquei ali, 15 graus. Aqui eu estabeleci 45 graus e, claro, esse só pode ser ângulo de 120 graus. Porque 60 graus não dá, tá? Então, o equivalente a 60 graus é 120, beleza? Tranquilo? Vamos lá, vamos calcular isso aí. 120 é equivalente a 60 graus, tá bom? 120 graus. Então, vamos lá. Ele diz o quê? Ele diz o que? Vamos, vamos ler aqui. Que o ângulo de 15 graus está no vértice A, ok? Está no vértice A. O seno de B o seno de B é a raiz de 3 sobre 2. Então aqui é B, ok? E o seno de C é a raiz de a quadrada de 2 sobre 2. Então aqui é C. Beleza, gente? Tranquilo? É isso aí. Pronto, eu tenho C, B e A. Então aqui, esse lado aqui, eu vou chamar de Czinho ou BA. Aqui eu vou chamar de Azinho ou CB. E aqui eu vou chamar de Bzinho, ok? Mas ele diz que o AC mede 3 centímetros. Então o Bzinho é igual a 3 centímetros, beleza? Tranquilo? Então vai ficar assim, tá? Beleza? Vocês concordam? Então... Vamos lá. Então ele quer o quê? Determine a medida do lado AB. Então ele quer o C. Ele quer essa medida aqui, tá? Então vamos lá. Eu tenho aqui que o lado CA mede 3 centímetros. Então vai ficar 3, 3 sobre o seno de 120. Então vai ficar aqui 3. Sobre o seno de 120 graus. É igual. É igual a. É igual a. ó Ele quer esse ângulo aqui. Ele quer esse lado aqui. Ó, o BC. Então, o ângulo aqui. ó 45 graus. Seno de 45 graus. Então, vai ficar aqui B. É BA. No caso, BA. Ele quer BA. BA. Sobre 45 graus. O seno. De 45 graus, ok? Gente, vamos considerar que o seno de 120 graus é, o, é, é igual ao seno de 60 graus, tá? Então vai ficar 3 sobre raiz quadrada de 3 sobre 2. Que foi o que ele já disse, né? Que era o seno de B, ok? 3 sobre raiz quadrada de 3 sobre 2 é igual a BA sobre o seno de 45 graus, que é raiz de 2 sobre 2, tá? Tá? Beleza? Então, isso implica que 3... Vou pegar o raiz quadrada de 2 sobre 2. Jogo para cá. Sobre 2. Sobre raiz de 3 sobre 2. Isso é igual a B. tá beleza? Vou jogar para cá. 3 raiz quadrada de 2 sobre 2. Inverto essa fração aqui. Certo? Vezes 2 raiz quadrada de 3... Né? Isso vai ser o quê? Vai ser ó, igual a B. Né? Então, eu corto esse com esse aqui. Ó. Vai ficar 3 raiz quadrada de 2 sobre raiz quadrada de 3. E já faço uma racionalização aqui. Ó. Raiz quadrada de 3, raiz quadrada de 3 é igual ó, a B. Onde eu implico aqui que 3 raiz quadrada de 6, 3 raiz quadrada de 6 sobre Raiz quadrada de 3 vezes 3 é 9 sobre 3. Então, corta esse 3 com esse 3, que é igual a AB. E digo que AB é igual a raiz de 6 centímetros. Beleza, pessoal? Tranquilo? Então, AB é isso aqui. Raiz de 6 centímetros. Olha. Olha o cálculo. Olha como se desenvolveu. Olha o triângulo. Olha os vértices. Olha os ângulos. Olha os lados beleza? Olha aí, ó. Slow motion for you. E deu isso aí. A B raiz quadrada de 6. Square root 6 cm. Sei lá como é que se fala em inglês isso. Vamos lá para a próxima questão. <risos> e aí, gente, beleza? Vamos agora para a questão de número 7. Estou tentando aumentar agora. Calcule o perímetro do quadrilátero. Hum? É o quadrilátero, tá? Ó, um, dois, três, quatro vértices. Quadrilátero ABCD abaixo. Então temos aí ó, esses desenhos aí, né? Eu vou refazer esses desenhos para mostrar a você como é que se faz, tá? É uma questão muito interessante. Você vai ver que ao longo da resolução... Os seus cabelos podem ter crescido 2 centímetros, tá beleza? Então, eu fiz o desenho, né? Separando os triângulos, tá? Separando os triângulos para que nós meçamos o quê? Os seus lados, tá beleza? E daí então, a gente vai calcular apenas o quê? O AD, o AB, certo? O BC e o DC, Beleza? que formam aí os lados do quadrilátero, tá? O BD, ó, o BD, o BD, o DB, o BD são o mesmo segmento, beleza? Então vamos lá. Primeiro triângulo. Ora, eu tenho aqui, ó, 90 mais 40, 130. Então aqui vai ser um ângulo de 50 graus, ok? Ângulo de 50 graus. Tá beleza? E eu vou enumerá-lo, né? Então eu vou dizer que aqui é Bzinho e aqui é Azinho. E tenho aqui, ó, o, o segmento AB medindo 14. Tá bom? Então vocês já viram, já viram, já perceberam que vai ser mais do mesmo em relação às questões anteriores? Então, vamos lá. Eu tenho aqui, ó, 90 graus. Então 14 D, né? O seno de D, né? vai ser 14 porque o ângulo de 90 graus o seno de 90 graus é igual a 1 é fica 14 sobre 1 que é igual a 14 tá ok isso vai ser igual seno de B vértice B 50 graus vai ser bzinho sobre o seno de 50 graus ok igual a A vértice A 40 graus tem em oposição o DB eu vou colocar aqui no lugar de B Vou colocar AD, tá? AD, ok? E aqui eu vou colocar BD sobre o seno de 40 graus. Tranquilo? Vou agora utilizar a minha calculator para verificar o seno de 50 graus, ok? Seno de 50 é igual a 0,7660. Então eu tenho aqui 14 é igual a AD sobre 0,7660 igual a BD sobre o seno de 40. Então eu tenho o seno de 40 igual a 0,6427. 0,6427. Tá beleza? Então, gente, agora a gente vai calcular aqui quem é AD e quem é BD. Vamos para AD. Então, vai ficar aqui 14 é igual a AD sobre 0,7660. Implica que 14 vezes 0,7660 é igual a AD. Então, esse valor aqui vai ser o quê? 14 vezes 0. 7,660 é igual a 10,724. 10,724. 10,724 é igual a D. Aqui em centímetros. Tá bom? Agora vamos calcular o valor de... O valor de... DB. Por que eu tenho que fazer DB? Porque ele será hipotenusa... Ele será a hipotenusa. A gente vai calcular DB. Porque ele será a hipotenusa aqui para esse triângulo. Tá beleza? Vamos lá. Então DB. Então vai ser 14. 14 é igual a BD. Sobre ah, 0,6427. Isso implica que 14 vezes... 0,6427 é igual a BD, ok? isso vai ser igual a 14 vezes 0,6427 é igual a 8,9978 centímetros é igual a BD, ok? É igual a BD. Então eu tenho AD já. E tenho BD, ok? Pronto, esse triângulo eu tenho os lados AD e BD nesse triângulo, ok? Agora vamos para o triângulo menor, onde eu tenho aqui o ângulo de 56, 90... 56 mais 90 dá 146, né? 146... Para 180, 34 graus. Então, aqui vai medir 34 graus. Ok? Tranquilidade, 34 graus. Então, vamos fazer da mesma forma né, como fizemos nos cálculos anteriores. Tá? Vou refazer o triângulo aqui. Bem bonitinho, né? Olha, bem bonitinho. Aqui ó, 56 graus, 34 graus, ok? Aqui é C, que é B e aqui é D, tá? Vamos utilizar os segmentos. Então vamos lá. Eu tenho aqui no DB, DB ele já mede 8,99. 78, ok? Ele já mede isso. Praticamente 9, né? Praticamente 9. Então, ele é o ângulo de 90 graus. Ó. É o de 90 graus. Beleza? Então ele já vale isso. Então vai ficar 8,9978 é igual a DC que está sobre o ângulo. Do seno de 56 graus que é igual a bc que está sobre o ângulo de 34 graus seno de 34 graus ok eu vou pegar outra folha aqui porque provavelmente não caberá esse cálculo Aqui os vídeos são quase que sem cortes, beleza? Então vamos lá. Eu tenho que 8,9978, eu vou pegar, é igual a DC seno de 56. Então seno de 56 é igual a 0,8290. BC sobre o seno de 34 o seno de 34 é igual a 0,559 9, 9, 1. Ok, pessoal? Então fica assim. Então eu vou pegar esse valor e multiplicar com esse DC. Então 8,9978 multiplicado por 0,8290 é igual a DC, OK? Então vai ficar assim, 0 ponto 8.9978 vezes Zero ponto isso é igual a sete, quarenta e centímetros igual a DC, ok? Isso foi DC, tá beleza? Agora nós vamos calcular. Nós vamos calcular BC, B de bola C, então nós temos aqui que oito, nove, nove, sete, oito vezes zero, cinco, cinco, nove, um é igual a BC, ok? Então zero, cinco, cinco. Nove um, isso dá cinco ponto zero três zero seis. Cinco zero três zero seis, ok. Isso é igual em centímetros, é igual a BC, ok. Pessoal, dá isso aí, ok. Então, essas são as medidas que nós encontramos para BC e DC, então eu tenho aqui, eu tenho aqui é, as medidas DC, BC, é, AD e só, só preciso, deixa eu ver aqui, deixa eu ver o desenho, eu tenho AD, Pronto, 14, né? Que é AB, que é igual a 14, que é igual a 14, ok? Então a medida DC, a medida DC foi de 7,4591 centímetros. A medida BC foi de 5,030. Meia centímetros. A medida AD foi de 10,724 centímetros. E claro que AB é 14 centímetros. Vamos calcular, certo, para ver o total, que é o perímetro, né? Perímetro é igual. O perímetro aqui é igual. Vamos lá. Vamos calcular isso aí. Então tenho 14 mais 7.4591, mais 5.0306, mais 10.724, é igual a 37, 37 dos 21, 37 pontos, 21 37 Ok pessoal centímetros beleza tranquilidade Então esse aí é o perímetro do quadrilátero aqui ó da questão 7 aqui certo acho que para vocês aí tá na questão 6 mas é esse aí o resultado tá bom olha aí ó resultado visualize os cálculos ó Cresceu, os cabelos cresceram mais de 2 centímetros, porque a questão, a resolução é bem longa, né? Vamos lá para a questão de número 8, para finalizar aí, certo? A, essa nossa série, né? Nesse vídeo aqui, tá? A série de questões, essa bateria de questões, que é bem longa, tá bom? E bem, tem que ter muita paciência para resolver, beleza? Vamos nessa. Vamos lá, canal Matemática Chata com o professor André. É muita animação em matemática. Ou oh, a gente se diverte pra caramba, não é não? então, vamos nessa! Canal Matemática Chata com o professor André, beleza? Tranquilo? Vamos nessa! E então, questão número 8, beleza? Então vamos lá, resolver. No triângulo ABC temos que AC mede 3 metros, BC 4 metros, e alfa é igual a B ângulo C. Então o A é o ângulo, Tá? B, ângulo C. Hum? A, ângulo C. Hum? Letra A alternativa. Se AB igual a 3 metros, calcule o cosseno de alfa. Hum. Na letra B, noutra hipótese, sendo beta igual a 60 graus, calcule o seno de alfa. Hum. Oh, que legal, hein? Vamos lá, vamos ver esse triângulo aí ABC, né? Onde... <risos> Vamos lá desenhar um triângulo assim, ó. E assim, assim é fogo, né, professor André? Que triângulo feio do caramba, velho. É feio, mas vai funcionar. Beleza? Então ele diz aí, ó, que BC mede 4, né? E... E... As, é, e o AC mede 3. Poxa... Mede 4 e 3, né? Então. Vamos lá. Vamos colocar quem é. Quem é a C? Vou botar aqui o A. Né? E o ângulo. O ângulo A é o alfa, né? É o alfa. Então, a gente põe um alfa aqui. E a gente vai colocar o Czinho aqui. Vamos ver se dá certo. Então, aqui mede 3 metros. E aqui é BC, né? Ele diz que BC mede 4 metros. Não poderia ser 3 metros aqui, visto que eu tenho esse tamanho aqui e esse tamanho aqui. 3 metros. Quem seria 4 metros? Nossa, meu. Tem que usar a cabeça aí, meu, para fazer esse triângulo, hein? Então, eu tenho o quê? Eu tenho o quê? Vamos ver o que ele diz mais. Ele tem o um ângulo em alfa, o vértice A. O alfa, o ângulo alfa está no vértice A. Ok? Ele tem que AC mede 3 metros, BC 4 metros, né? Pronto. Se AB, vamos lá, se AB tem 3 metros, ele diz aqui, ó, se, é se, né? Calcule o cosseno de alfa. Então o AC tem 3 metros, BC tem 3 metros. Então vamos desenhar esse triângulo também? Então, eu tenho aqui o um triângulo. Eu tenho esse tamanho aqui. ó, Certo? E... Hum, deixa eu pensar. Vamos fazer de novo esse triângulo. Vou fazer assim. Vou fazer assim e assim. Por quê? Mede 3, que é o ângulo alfa. Ok? Então, ele quer o quê? Calcule... O cosseno de alfa, ok? Então ele quer essa medida aqui, assim, tá? Então vamos lá. Então vai ser assim, ó. É assim que eu vou calcular. Vê bem. Ahm... Isso aqui é só uma hipótese, tá? O que significa dizer que eu vou usar? Não, eu botei aqui, mas o pensamento é outro. Pera aí. Eu vou usar esses mesmos valores aqui. Então, o maior lado aqui, 4. Então, vai ser 4 ao quadrado é igual a 3 ao quadrado mais 3 ao quadrado Eu vou utilizar a lei dos cossenos, tá bom? Para resolver essa questão. Presta atenção. 3² mais 3² menos 2 vezes 3 vezes 3 cosseno de alfa. Ok? Cosseno de alfa. Então, eu tenho que 16... Mais 18 menos 18 cosseno de alfa. Não é isso, pessoal? Faz os cálculos aí, rapidez. Vai aí, vai pensando rápido, não é não? Coloquei o um mais aqui, mas aqui é igual. Ok? Então, esse 18 vem para cá, né? Não, não, vai não. Esse 18 menos 18 vem pro outro lado da igualdade. E o 16 passa para lá. Olha, olha, assim, ó vê. Fico olhando, fico olhando, fico olhando, fico olhando, fico olhando, fico olhando, fico olhando, fico olhando, fico olhando. Viu só? Olha, 18 cosseno de alfa é igual a 18 menos 16. entendeu eu tenho que 18 cosseno de alfa é igual a 2, né? Aqui, né? 2. Eu passo 18 dividindo 2, fica cosseno de alfa. É igual a 2 sobre 18. Isso vai dar o quê? Eu divido ambos por 2, né? simplificando a fração. Então, o cosseno de alfa é igual a um nono. A um nono, gente. A um nono. A um nono, pessoal. A um nono. Né? Isso vai ser igual. Isso vai ser igual a cosseno de alfa é igual a 0,11111111111111. Ok? Isso é aproximadamente o cosseno de... Deixa eu, perce... Deixa eu olhar aqui. tá certo. Cosseno... Deixa eu ver. Hum. Deixa eu ver aqui. Não, espera Cosseno... Não vou ler, deixa eu olhar outra aqui é vai estar tá, vai tá aproximadamente os cossenos de 83 por aí beleza 84 é aproximadamente isso aí beleza tranquilo então resolvemos aí a questão a alternativa a alternativa a é igual a um nono certo cosseno é igual a um nono que dá isso aí ó, esse valor aqui ó um nono graus aqui, né? Um nono de grau, ok? Então, vamos lá. Na letra B. Letra B. Noutra hipótese, sendo B, ou seja, sendo o, o, o ângulo beta igual a 60 graus, calcule o seno de alfa. O ângulo beta sendo 60 graus. Vamos lá. O ângulo beta... Deixa eu olhar direito essa questão. É, sendo beta 60 graus. Quem é beta? Ele disse quem era beta? Não, ele não disse quem era beta. Mas sendo beta 60 graus... Né? calcule o seno de alfa. Vamos ver... Ora, vamos considerar o B, certo? Vamos considerar que o ângulo de B seja beta, ok? O ângulo de B seja beta, beleza? Então, vamos lá. Eu tenho o quê? Beta, ângulo beta, eu tenho em oposição aqui, ó, o lado AC. AC, seno de beta, certo? E ele diz que o seno de beta é igual a 60 graus, ok? É igual a 60 graus. Aqui não pode ser 60 graus, beleza? Aqui não pode, Que ó, pequeno, é o menor ângulo. Então, eu vou considerar o vértice B como 60 graus. E tenho em oposição o segmento AC que mede... 3 metros. Entenderam, pessoal? Tem que usar a lógica aí, tá? Na construção do triângulo, tá beleza? Vamos lá. Então, eu tenho que o seno de alfa tem oposição aqui, ó. 4 metros. Ele quer saber qual é o valor de alfa. Ele já diz que beta vale 60. Ele quer saber qual é o valor de alfa. Então, vamos lá. Eu tenho que 4 seno de alfa é igual a 3 seno de 60 graus, que é o ângulo beta, ok? Então, eu tenho que 4, vou botar sobre alfa, é igual a 3 sobre raiz quadrada de 3 sobre 2, certo? E eu vou passar alfa para o lado de cá, então, assim, ó, veves, fico olhando, eu vou pegar 4 raiz quadrada de 3 sobre 2. Certo? Sobre 3 é igual a alfa. Hum? Ficou assim. Ok? Onde eu vou pegar esse 4... Posso dividir por 2 aqui já, né? Mas vamos ver. Vamos ter mais trabalho. 4 raiz de 3 sobre 2. Pega esse 3 aqui e passa invertido. Tá bom? Então isso é igual a alfa. Então isso aqui vai ser o quê? Se implica que alfa é igual... A 4 raiz de 3 sobre 6. Onde eu simplifico isso aqui por 2. Dá 2 raiz de 3. Alfa é igual a 2 raiz quadrada de 3. Uh, sobre 3. Beleza, pessoal? Beleza? Isso aqui é o ângulo alfa. tá tranquilo? Beleza? Tranquilidade? Ora, vamos ver na prática aí quanto é que mede isso aí. É 2 vezes a raiz quadrada de 3, né? Dividido por 3. Isso dá 1,1547. Alfa é igual a 1,1547. E... Babababa, infinitamente aí, tá? Beleza? Tranquilo? Foi a última questão do vídeo. É... Olha aí que beleza, que bacana, que legal. Hein? Muito, muito massa chegar ao fim de mais um vídeo resolvendo essas questões para vocês, beleza? Canal Matemática Chata com o professor André. faz tua uma inscrição, faz teus comentários, dá a tua sugestão, faz a tua crítica. Se tu gostou, se tu não gostou, curte aí, certo? Curte, curte e divulga bastante o canal Matemática Chata que vai se rechear de muitos, mas muitos mais views, né? Claro que se Deus me der muitas condições, beleza, gente? Eu espero que vocês venham a se dar muito bem com as resoluções de nossas questões aqui, tá beleza? Tranquilo? Vamos resolver muito mais em trigonometria. Aguarda aí, aguarda aí, aguarda aí, aguarda aí, aguarda aí, aguarda aí.